E aí, galera, tudo massa com vocês? Eu sou o Flávio Camoim, apresentador do Bate-Papo com os Amigos. E estamos voltando aí. É, rapaz, sábado, às 20 horas da noite. Estamos estreando aí o Bate-Papo com os Amigos. Novamente, rapaz, a galera tava com saudade aí, viu? Muita gente aí entrando aí nas redes sociais, no Instagram do Bate-Papo. Dizia a você que continue se inscrevendo no nosso Instagram. Instagram do Bate-Papo com os Amigos. Tá lá falando sempre de futebol feminino, tá lá sempre falando da Copa do Nordeste, do futebol do Nordeste. Isso é que é interessante, porque além de ser Paraíba, a gente é Norte e Nordeste. Agradecendo a todos vocês que é, fizeram de 2021 um ano com problemas que... Tivemos, mas com muita alegria de falar do nosso futebol, da Série C, da Copa do Nordeste. Esse ano de 2022, vamos começar e dar o pontapé inicial às 20 horas. Porque a Copa do Nordeste começou e o Flávio Camboim, bate-papo, os amigos, não poderia deixar de falar do que, Do que a gente gosta de futebol. Beleza, galera? Bom, a gente vai estar aqui, novamente, repetindo às 20 horas, né? Junto com os amigos, batendo papo, aquilo que a gente sempre fazia, mas diferente, né? Conversando com você, trazendo você inscrito para o canal e dizendo a você, se inscreva no canal, bate-papo com os amigos. Né? A galera tava falando aí, muita gente ligando para mim, falava, ah, rapaz, vem falar logo de futebol, bater papo com a gente. Porque os caras que estão falando aí é muita, sabe, é muita repetição, é muita chatice. E o bate-papo como um, um, um canal divulgador do futebol do norte e nordeste e do futebol paraibano, a gente tá aqui. E a gente tá voltando para trazer essa alegria, essa descontração, Cansado dessa mesma mermice Dessas coisas Bate papo com os amigos, está voltando Sábado, 20 horas, esse final de semana A gente tá junto, Copa do Nordeste já começou Série C, você já sabe Não é em campo nenhum, não Você pode assistir por aí, que eu vou dizer Mas na hora de bater o um papo, você vai estar tá aqui com a gente Se inscreva, junto com as Esporte Sport Festas em Casa, JP Júnior Céu, assistência técnica Em celular Bate papo com os amigos, tá voltando e a galera tava com saudade. Bate papo com os amigos, futebol, você já sabe, é aqui. Valeu, galera, tamo junto.